Fala galera, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maite, E hoje vamos fazer um testezinho pra saber que personagem do folclore seria o seu patrono de Harry Potter Meu Deus, os querem Porque, inventam cada quem, quem coisa O que que tem do folclore? É saci, mula sem cabeça, o maluco do pé pra trás, ó Curupira, Curupira. não lembro mais Outros quem cor tem Outro de rosa Outro cor de rosa, não sei quantos tem um Tem um monte, tem muitos. Tem, sem... deve ter vários que a gente nem conhece é verdade, a gente precisa estudar o um folclore brasileiro aí, é. né, galera, gostar. E é no mesmo o dia do saci é no mesmo... O que eu falei? Não sei o que tu falou, não entendi. Também tá tá do... Galera faz o dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween, e o dia do folclore. Então o folclore seria que na verdade eles são bichos ruins, aí transformaram em coisinha boa, porque é Halloween. Tipo o saci, o saci, o maluco podia ser um assassino de uma pena só, aí do nada colocaram ele como uma pessoa boa. Você precisa ler o folclore. Mas e se for verdade não é verdade? Você já leu a história do Sassi? Não lembro Não, é uma pessoa boa Ah, não, então eu tô certíssimo nos meus pensamentos Vamos pro joguinho aqui Se você não está inscrito, inscreva-se no canal Deixe seu like que isso ajuda muito o canal a crescer E aí já tá quase batendo os 5 milzinhos aí, né? E não custa nada Graças compartilhar a com a galera Vamos lá, que personagem do folclore seria o seu patrono de Harry Potter? Pega Harry o sotaque, tá Harry Potter Escolha um personagem de Harry Potter Vamos lá, eu escolho primeiro e depois você escolhe tá, pra... Hermione, Luna, Draco, Remo, Dobby ou Cedrico Eu escolho primeiro Primeiro, ah avô de Cedric, eu não sei que pouco personagem para escolher, pô. Só escolhe um desses que, que meu deus, ah, vou do Dobe porque tadinho do Dobby. Dobby. Dá uma meia para ele. Então, dá para dar uma meia. Ah, Eu iria da Luna, eu imaginei que seria da Luna, tenho certeza. Vamos pro próximo. Escolha o estado brasileiro. Ah, agora começou. Ah, Acre, que é isso, não tem São Paulo aí? Acre, Rio Grande do Norte, Goiás, Amazonas, Roraima, Espírito Santo. Nossa, tá só para lá. É, Não tem, não vou é, que... Opa, bati aqui. Ui. Ah, vou de Acre, não tem como. Acre. É, dove no Acre. Ah, eu acho que a Luna ia gostar da Amazonas. Amazonas? Tem bastante floresta, né, pra Luna? Colho um doce do mundo bruxo. Caramelo encha-língua. de todos os sabores. Feijõezinhos, né? Tinha falado errado. Alcançur. Farinha de acaçú eu lembro desse. Sim, sim. É, tá bom. Sapos de chocolate, delícias Gasos. gasosas ou bolos de caldeirão? Ah, vou de delícias gasosas, delícias né? Delícias um gasosas, Não, o Acre vai até crescer de tão Eu vou de sapo gás. de chocolate, porque eu comi lá na Universal é muito bom. É bom, você me gás, deu aqueles feijõezinhos, né, uma é... vez. Eu nunca fui. Universal. Escolha o feriado nacional. 21 de abril, Tiradentes. 1 de maio, dia do trabalhador. 7 de setembro, dia da pátria. 12 de outubro, Nossa Senhora de Aparecida. 2 de novembro, hoje que estamos gravando por cura com esse Ou não, finados. 15 de novembro, proclamação da República. Eu vou de finados hoje. De finados? Que é, o mais, é o mais virado, eu acho. Ah, eu vou de dia das crianças, né? Nossa Senhora de Aparecida é bom. E também é legal. E também aí, finados, tal, galera do México, né? Quiser mandar a gente pra tipo, fazer um, um, mortos, um vlogzinho não. no cemitério, que eu tô louco pra fazer um videozinho lá. No dia dos momentos, a gente nunca foi. Escolha um feitiço que deveria existir: VR com tempo um. <risos> complete um boletim. <risos> é, oh, VR complete. Boletos zerados. Ah, essa é, boa. Infinito, <risos> Infinito reunião. Finito, para ah, finito, pra acabar a reunião. Infinito reunião. Se você tivesse muitas reuniões, você saberia que isso é muito necessário. <risos> boy lixo, um revelio <risos> Pra saber se o boy é lixo? <risos> Samambaia Revenervate? Renerveite? Por que Samambaia? Não entendi também. Essa eu não. Sim. Protego oizumido. Oizumido. Protego oizumido. oizumido. Bom, acho que eu vou de boletos zerados, né? Que é, é melhor de todos, hein? É, acho Bom, que eu iria de boletos zerados também. É, porque já tum, zerou. É? Ó, Ai. vamos ver qual que eu tirei, hein? O meu patrono é o folclórico, é o curupira. Ah, eu tinha falado dele. Você é uma pessoa que não tolera injustiças e é muito ligada à proteção da natureza, assim como o Curupira. Por isso, seu patrono é a entidade de cabelos vermelhos que possui os pés virados para trás e protege as florestas. E que vai proteger os dem... dos dementadores. Que vai te proteger, que vai dos me proteger dos dementadores. Lê direito, maluco. Ah, eu li agora. Vai, vamos ver o seu. Ah, o ah, seu patrono... eu patrôn... o saci. <risos> Não! Você é uma pessoa brincalhona que adora pregar peças nos seus amigos. Por isso, ao invocar seu patrono, a quem aparece é o saci, pronto para atazanar os dementadores. E seus problemas do dia a dia. Gostei. <risos> Também você vê o Sérgio Malandro, né? Ah, E aí, eu ficava. É, ela assim, é meio no, que se os ah, Gugu, sozinho, vuvu. É isso gostei, então. Gostei, gostei. Eu vou dar, foi meio. É... Podia que tem mais que são mais famosos, né? E se você não está sabendo, eu tô da terça, quinta e domingo sai vídeo aqui no canal. Então inscreve, ativa o sininho aí pra você receber a notificação que sai o vídeo, porque a gente não lembra também, né? Imagina quem, quem, não, é inscri... quem não tem o sino ativado, vai lembrar que terça, quinta tem, tem vídeo. Eu sempre lembro. Não, dos outros, não tô falando nosso. É verdade. <risos> se inscreva no canal, deixe seu like, muito obrigado a todos e fuemos!